Com tristeza, queremos informar a todos os nossos inscritos que hoje, dia 26 de outubro de 2022, às 19 horas e 20 minutos, todos os nossos canais do YouTube foram invadidos por hackers e até o momento, nossos canais foram considerados como perdidos eu quero convidar você a unirem-se conosco em oração em prol desse ministério. Da parte da TV Conectados, nós tomaremos todas as providências legais para nós podermos recuperar nossos canais, nosso meio de comunicação de pregar o Evangelho. E, entretanto, devido a essa invasão, não será possível realizar as transmissões e postagens de vídeos. Acreditamos no milagre de Deus. E contamos com a vossa compreensão, com vossas orações. Que o Senhor nos abençoe.